Eu quero ver que você vai falar Porque você já me conhece, então cê vai gaguejar Porque sinceramente, aí moleque, eu sou direto Você tá de camuflado, o tá talento seu é deserto Então se liga aí moleque, eu desço feia Porque talento pra mim é no deserto areia Então se liga que agora é muita treta o seu tempo tá perdido, eu tô com a ampulheta, então se liga aí Qual que é menininho em questão de tempo, cronos com você Ficou perdido, ficou perdido. cê tá falido Quero ver o que você vai dizer, vai sair perdido Porque sinceramente é irmão, cê é o Lock. Cabelo grande, lembra do headshot? E é que cê vai tomar um headhot <risos> Vai, Vai, Direito de resposta fita. Entendeu? Uh, o uh, errado uh, vai uh. errar até o fim. Aí. Meu parça, falou de camuflado, respeita a patente alta Não presta atenção, cê tá aqui no chão Cê é, é soldado, então faz a flexão Porque de hoje aqui você não sai Sinto muito, mano, mas pra você aqui Jace, Killed, que bom que você não me conhece Porque aqui você não representa o rap Killed, que eu faço, você vira é school Killed, cê tá ligado, mano, vou de norte é sul. Não entendeu a referência, você ausenta Me sinto muito, mano, pita, mano, te aposenta Aposenta, tá improvisado Aí mano, bateu de frente e ficou travado oh. <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra quem gostou da rima do Killet Quem gostou da rima do Pita 1x0 do Killet pela plateia Jurados em 3, 2, 1 2 x 1 Kilet. Oh, Giovani. Certo. Véio, certo? Você tá fazendo? Terminou, começa a pita, vai que vai. Espera aí, ó, deu ruim aqui, hein. Pera aí ruim, que o DJ roubou a cena. Não, tá pegando só faz. Deus. Só <tuss> moleque é mole, aí cima. É, foi do cara, foi, velho. Isso não é bagagem. Que bochatada, né? O rei de bagas. Sim. Vamos começar a pegar aí para Quer tá falar do meu cabelo, mano? Aqui no proceder. Se tivesse orgulho do seu, você deixava ele crescer. Então presta atenção, que aqui vou te falar. Sinto muito mano, pra você não vai dar. O cara tem uma nota Alianta, mas sinto muito, mano, que hoje aqui cê dança Porque cê tá ligado, que aqui cê passa mal E hoje pita, tira sua nota, vocal Então se liga, mano, que aqui cê representa Sinto muito, mano, não adianta Mano, Se aposenta, não aguenta, se limita Tá ligado no compromissado me falta arma não pra te quebrar, meu aliado Então se liga, fica balançando sim Sinto junto, pra fazer o seu fim Boa Direito de resposta, Boa Killers Intimalia Intimalia Vamos fazer barulho Bata ele Bata ele Mata ele. Ele. Ele. ele Sinceramente aí moleque, pra mim cê é um vacião Cê falou de deserto, falou até de flexão Fala de flexão, eu tô em outro nível Fala de flexão, porque meu verso é flexível Então se liga nessa daqui Você não consegue fazer o bang, eu vou te dividir Porque sinceramente, qualquer parceiro Você fala do meu corte quando você paga o cabeleireiro Então se liga, irmão Que eu vou chegar na fita, agora eu te quebro na sessão O mano chega aqui, paga de pai e tal Fala da minha nota musical, sabe por quê? Agora você me entende No pescoço, cê me semicochete, você vai tomar um inteiro cacete. Oh! É, tá Sem metadinha. Primeiro voto, gordão. 3, 2, 1. E... Fingiu demência um total. Vamos lá, vocês. Barulho pra quem gostou da rima do Pita. Oh! Quem gostou da rima do Killet. Oh! Sente baleia. Sente baleia. Pedrinho, 3, 2, 1. Demência total. <risos> Fugiu da responsabilidade. Pede o VAR. <risos> <risos> Terceiro round, né? É isso. É isso. Vai, é vai. O cara tá abandonando. Tá abandonando. Tá rolando mais Bate e volta, fita começa. Vai que vai. Ei, ei. foi bem assim, como que eu vou pagar você se eu não pago nem pra mim? Então presta atenção, então deixa eu deixo te dizer Tá pagando de mala aqui no R.A.P O cara quer falar que a rima é flexível É flexível, só que seu nível só tá é decaído Então presta atenção, que eu vou é te falar E só nota que no rap, mano, é zero, rapá Tá decaído, entendeu, meu aliado Só que quem hoje tá caído, amanhã vai ser exaltado Então se liga aí, moleque, é só lamento Amanhã eu tô no eu faço por merecimento Então se liga aí irmão, pode vá O quem é não tem talento De quem tem só tem a invejar Então se liga aí moleque, cê é o um tonto Tá com inveja, beijinho no ombro aí. Eu quero que Fala mais, fala mais Fala mais, Fazendo rap, mano, é que não é improvisado. Quando o MC é ruim, nunca que vai ser invejado. Então presta atenção, vê se me respeita. Porque cê tá ligado, cê não honra aqui na peita. Sinceramente, eu não honro aqui na peita. Rap meu tá na alma, o seu tá só na camiseta. Então se liga, é bom, essa é a verdade. Você é a prova viva que o rap virou vaidade. Vai, ah, meu Vai. Ah. De vaidade, não realidade, mano, eu mostro que não é verdade Então você tá ligado, mano, aqui que eu sou o trolo Se é tá dançando um passinho do Romano Sinceramente aí, moleque, nós te destrói Tá reclamando, eu sou mais aqui no rap existe bigode Então se liga aí, moleque, qual que é? Você não entendeu? Eu danço, te dou um moinho Ficou no chão e você não fica de pé. Ô <risos> oh, louco, bicho. O que esses meninos estão comendo, gente? Boa! Se, se tiver só comendo, tá valendo. Vamos que vamos. Ah, Pedrinho em 3, 2, 1. Bota de Pedrinho pra Killet. Quem começou, Pita? Barulho pra quem gostou da rima do Pita? Quem gostou da rima do Killet? É isso, barulho pra batalha que foi pesada!